Saudações, delícia. sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melo. Eu sou o Caio Nobre e estou de volta aqui com o Willi, meus amigos. E aí, manos? Hoje é Alanius Coach aqui com vocês. Exatamente, rapaz. Alanius, o treinador aqui comigo hoje, porque nós temos que falar do modo de treino de Street Fighter 6, que, meus amigos, esse negócio, da forma como eles mostraram aqui pra gente, é um grande avanço, para os modos de treino eu diria dos jogos de luta tá assim eu acredito que nenhum jogo de luta tem implementado um modo de treino dessa forma como a gente vai mostrar para vocês aqui que o Street Fighter está nos apresentando e eu fiquei muito nós aqui né eu Alanis ficamos muito ansiosos com base em tudo que eles estão mostrando principalmente cara para quem é player assim mais casual né Alanis eu acho que vai ficar até mais fácil para quem não entende tanto essa questão de frames e tudo mais entender o que está sendo mostrado aqui e entender também Sobre o personagem que ele mais quer jogar, saca? Então. Se você está curioso, já deixa o seu likezão aí, se inscreve no canal, ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E não se esqueçam que a Brasil Game Show está chegando aí, rapaz, entre os dias 6 e 12 de outubro. Nós estaremos lá todos os dias para poder dar um abraço em você, querido inscrito. Então, vamos lá, meu querido Alan, Deixa eu trocar nossa tela. Já estamos aqui devidamente preparados no site do Street Fighter 6. Mais uma vez, onde estamos aqui na parte de menu de treinamento para eles poderem trazer para nós alguns detalhes interessantes sobre como esse modo de treino vai funcionar, diferente do que é ali no Street Fighter V vamos pegar de exemplo o que foi o último jogo e aí ó, temos aqui algumas explicações prévias já né Alanis, ó, o modo de treinamento vem com um completo e abrangente conjunto de recursos, pratique neste modo enquanto espera por uma partida online, novas funções no modo de treinamento serão reveladas futuramente, então acompanhe as novidades, ou seja, eles não mostraram tudo para nós que esse modo de treino vai ter. O que eles mostraram pra gente até então, embora todos os jogos de luta tenham isso daqui, a forma como eles implementaram no Street Fighter 6 tá bem interessante. Começando pela parte aqui que pode ser até um pouco mais complexa para algumas pessoas que jogam mais casualmente, né? Que é o um medidor de frames, né? Que cada golpe do Street Fighter, cada ação dos bonecos e tudo, tem uma quantidade de frames ali, seja de início da animação, quando ele tá batendo, de recuperação, depois que ele efetua o golpe e tudo. E é sobre isso que a gente vai passar aqui Agora para vocês entenderem como é que tá funcionando no Street Fighter 6 e como é que tá mais fácil de entender, até. Medidor de frames. Este recurso exibe medidores detalhados dos frames, que é a contagem de quadros, né? Um jogo ele roda 60 frames por segundo. Então eles se baseiam nessa medida aí para poder fazer a contagem de frames dos golpes. Use este recurso para aprender todos os aspectos de cada personagem. E aí a gente tem essa tabelinha aqui, né, Alanis? Que eles trouxeram pra gente explicando um pouco mais, né, brother? Essa tabelinha ela tá muito completa, Dá pra ver tudo ali. Os quadradinhos, a cor, dá para entender que eles não dividiram só em frame de início, frame ativo, frame de recuperação. A gente vai discutir com calma. Tem todos os elementos aí, e nesse nível de precisão eu não vi em algum outro lugar. É muita informação, é muito bem detalhado e eles deixam um recado que é muito interessante ali: que é o seguinte, você não precisa memorizar frame data para curtir o jogo, mas se você aprender a lidar com isso, você vai ter um baita vantagem. E aí, eu volto na minha memória... Pra época do fliperama, eu lembro que a gente usava o termo, né? Que tal golpe tem prioridade. Então, a gente tava jogando Street 2 no fliperama e tal. Se tava um Hadouken, você dava o Shoryuken lá do Ryu. O Hadouken passava direto, né? E aí, meu primo falava pra mim, né? Porque ele tem prioridade. Se o cara dá um golpe, se o cara pula e tal, você manda o Rory, ele acerta primeiro e tal. Que é, o golpe tinha prioridade sobre tudo, praticamente, né? Então, assim... Sim. A ideia é que o golpe acertava antes e tal. Hoje a gente sabe que não é necessariamente essa questão, uma prioridade prioridade e tal, mas o que eu quero trazer nessa situação é que meu primo entendia frame data. Sem saber, porque era é. uma experiência de jogar. E eu aprendi dessa forma, né? Então, isso daí, na verdade, é só pra tornar mais visual e pra entender com mais detalhe o que tá acontecendo dentro do jogo, né? Exatamente, cara. E essa tabelinha aqui, inclusive, só voltando nela rapidinho, tem a explicação básica de como é que funciona essa frame data e tudo, né? Que é o, o movimento aqui, o startup que a gente falou, que é o início da animação de um golpe, tipo assim, uma bica do Ryu. Quantos frames de animação que ela tem ali no início, quando ele efetou essa bica? então é isso que quer dizer o startup, o total aqui é somando tudo né, o frame de animação de início até o fim desse golpe quando o Ryu volta para sua posição de luta normal e o frame de recuperação aqui é quando ele acerta esse golpe, por exemplo, na defesa, quantos frames que ele demora para poder voltar para sua posição de luta normal quando ele acerta a defesa do oponente, e por que que isso aqui é importante? para a gente poder saber quando que nós vamos ser punidos, dependendo do golpe que a gente efetua ali, ou se a gente consegue dar esse golpe na defesa do cara e a gente consegue se recuperar antes que ele consiga atingir a gente, né Alanios? Eu, eu gosto de uma analogia bem legal que é assim, acho que todo mundo já viu o joguinho de plataforma que você tá andando e sai espinho do chão, certo? Então imagina que você tá jogando lá Sonic e você chega no lugar daqueles espinhos que sai e depois ele volta para dentro. Imagina que antes do espinho sair, a, o chão pisca e aí o espinho aparece e aí depois o espinho volta e aí é um tempo que você tem para o Sonic passar por cima ali sem tomar dano. O que, que acontece? Qual que é a analogia aí? O que, que é o Startup? A hora que o, o chão tá piscando antes do espinho sair, quer dizer que vai vir o golpe, certo? É o começo da animação ali. A hora que o espinho sai do chão é o frame ativo, que é a hora que ele acerta o Sonic. Então, quando o rio dá o soco, por exemplo, ali, tem um tempo que o braço do rio fica esticado que funciona igual um espinho. Se o cara vir encostar, ele vai tomar um dano. E depois, a hora que ele recolhe, o tempo que ele demora depois que ele recolheu, até ele começar a fazer tudo de novo, é o tempo de recuperação. Então essa, essa é uma analogia que eu gosto de fazer, pra, porque para mim fica mais fácil de entender como que é essa divisão. Eles colocaram isso de uma forma que você vê direitinho, né, Caio? O que está que acontecendo ali. Exatamente, cara. E é esse videozinho que nós vamos mostrar para vocês aqui agora, pessoal, voltando aqui à nossa tela. Aqui eles colocaram um vídeo curto de 17 segundos, só mostrando isso aqui, ilustrando né, o que a gente está falando, que é o seguinte, ó. O Ryu vai pra cima do Luke, ele deu ali a sua porrada, deixou só esperar terminar, ó. Aí vocês podem ver que esse verdinho aqui, esse é o frame de início do golpe dele, aqui... Esse frame vermelhinho aqui, é essa parada vermelhinha, na verdade, os quadradinhos, né? Isso é onde você tem a possibilidade de efetuar uma punição, né, Alanis? Caso ele erre o golpe, por exemplo, ele fez ali no vento, né? <risos> e você tem esse pequeno intervalo de tempo aqui, ó, para poder punir o cara. E aqui são os frames de recuperação desse golpe do Ryu, desse socão que ele acabou de fazer até ele voltar para a posição de luta normal dele. E aqui embaixo é a barra do player 2. E o que que é o mais interessante nisso aqui que a gente gostou pra caramba e que vai ficar mais fácil pra quem não entende tanto essa questão do frame data e mesmo pra jogadores mais casuais Reparem que aqui ó, as barras todas do Ryu chegaram até esse ponto enquanto a do Luke passou direto Ou seja, o Ryu aqui se recuperou antes do nosso querido Luke pra posição de luta dele se fosse uma situação, por exemplo, em que o Luke tivesse defendido o golpe, dependendo do ataque do Ryu, ele poderia ter a barrinha dele aqui, né? Terminado antes e o do Ryu depois, dando espaço pro Luke punir o golpe do Ryu. Eu não sei se ficou claro, mas é basicamente um jogo de qual barrinha termina primeiro. A barrinha do Ryu terminou primeiro aqui, então ele tá safe, se ele atacou. A do Luke terminou depois... Então tá de buenas, ele não vai te punir. Se fosse a situação inversa, onde a barrinha do Ryu termina depois da do Luke, aí você poderia estar em apuros. O Luke poderia te atacar e te punir, entendeu? Essa barrinha também serve pra gente entender como é que a gente pode montar um combo dentro do Street Fighter. Porque tem aqueles que são padrões, né? Você aperta dois botões e então tal, ele já liga um golpe no outro. Mas também tem essa questão da barrinha. Né? Que vai mostrar o que pra gente? Vai mostrar que quanto tempo antes o golpe do Ryu acabou né? Então a recuperação ali Acabou a barrinha azul, a do Luke seguiu mais um pouquinho Então se eu apertar um botão antes do Luke voltar a se mexer normal pro jogo Eu acerto de novo Então percebendo esses detalhes visualmente ali Dá até pra gente conseguir saber como é que a gente vai montar o nosso combo. Terminou aqui, faltando cinco quadradinhos pro Luke. ou oh, esse golpe do Ryu, ele tem cinco quadradinhos até ele acertar o cara. Então, será que se eu apertar aqui ele consegue bater antes do Luke se recuperar e conseguir defender? Aí você vai lá e testa. Agora, visualmente, fica bem mais tranquilo de entender como é que isso funciona e, e arriscar coisas. O que acontece lá no Mortal Kombat 11, em outros jogos que não mostram dessa forma, é que você tem que fazer conta. Até que nos jogos mais atuais, como o próprio Mortal Kombat mesmo que a gente está citando, Street Fighter V e tal, eles já mostram, por exemplo, os frames que a gente fica negativos, conforme o golpe que a gente utiliza ali, entendeu? Tipo, menos 5, menos 7 e tudo mais. Eles já fazem essa conta pra gente dentro do jogo e já entregam ali pra nós. Mas, certas coisas que o Alan está falando ali estão muito mais facilitadas, vamos dizer assim, no Street Fighter, realmente. É, você que é jogador casual, que não entende nada de frame data, não vai precisar necessariamente fazer conta. É só você olhar ali agora, ver os quadradinhos e falar Pô, esse tanto aqui que sobrou é igual esse tanto que começa do outro golpe Deixa eu ver se eu consigo encaixar aqui Exatamente, cara E aí, vamos passar aqui rapidinho por algumas outras Que também não são muito segredo pra vocês, né? Pra, pra muitos, na verdade Porque isso existe já em outros jogos desde sempre Que são configurações de reversão que você configura opções ali de reversão e levantamento e uma gama de outros detalhes para sua sessão de treino. Que cara, é basicamente você programar o boneco que tá no treino com você para poder efetuar ações. Vamos supor, você deu um agarrão no cara ali, você grava uma ação de levantamento para ele para você testar uma reação sua, para você testar uma punição, alguma coisa do gênero assim, pô, você coloca o boneco que você joga ali e você quer saber as opções de punição dentro do seu boneco. Você pode configurar os golpes que você mais usa e você ir tentando punir. Então, essas configurações de reversão elas são bastante interessantes por conta disso. A gente consegue montar esses macros para a gente poder ir estudando melhor o nosso personagem, que a gente gosta de jogar. E também os outros dentro do jogo. Para a gente poder entender como é que eles funcionam e puni-los também, né, Laís? É, você tá jogando online. Aí o cara vai lá e dá uma voadora, uma rasteira E aí ele vai lá e faz alguma coisa Você nunca consegue defender aquela voadora, aquela rasteira Você entra no treino, programa o boneco ali para ele agir daquele jeito E aí você fica até você conseguir reagir Procurando várias ferramentas Exatamente, cara, muito bom isso E para poder finalizar aqui, Alanis, ó A gente tem algumas configurações simples de treino também Como eles dizem aqui, ó os jogadores que não estão acostumados a configurar opções detalhadas de treino podem usar esse recurso para selecionar pré-definições. É algo ótimo para jogadores que procuram praticar situações específicas sem complicações. Então assim, cara, é como se o jogo já trouxesse presets pra gente. Situações específicas Que acontecem dentro do jogo olha lá, ó. Praticar antiaéreo, por exemplo Você já seleciona ó, Eu quero praticar as minhas habilidades de antiaéreo De dar counter em voadora né? Punir voadoras e tudo mais Você já coloca ali Você clica O próprio jogo já configura isso pra você O cara vai ficar pulando em cima de você ali Pra te dar uma voadora E você vai praticando Até você acertar todas as vezes Ali o seu antiaéreo Inclusive eles estão mostrando aí agora O do Drive Impact Pra você dar counter no Drive Impact do cara Que se você der um Drive Impact Em cima do Drive Impact do outro você começando depois, o seu vai acertar primeiro, então você vai ter vantagem. É outra coisa que é muito legal deles trazerem aqui pra gente, né, Landis? Pra players casuais, principalmente, que são os presets de configurações de treinamento aí, pra gente poder treinar situações específicas, coisas básicas que são muito importantes nos jogos de Street Fighter, né, mano? A questão do Drive Impact ali, você vê que na primeira ele recebeu com o Drive Impact dele na segunda ele já foi lá e deu um agarrão falou ai oh, que legal já dá para agarrar então é a questão de ir experimentando sabe de ir testando o que eles fizeram de trazer uma configuração simples de treino tal para máquina e lá e, e reagir tá? Meu, sensacional. E são situações mais comuns, né? E aí, às vezes, a gente. A gente mesmo que vai jogar qualquer outro jogo ali que tenha modo de treino, tudo, a gente tem que ir lá e gravar. Tá bom, eu quero testar uma voadora. Então a gente pula, dá uma voadora e aí deixa rodando lá gravado. Agora não precisa mais, facilita até pra gente que tá acostumado com isso. Exatamente, cara. Então, assim, manos a gente até passou um, um pouco mais devagar explicando um pouco mais algumas coisas aqui justamente para algumas pessoas aqui do canal que são jogadores mais casuais poderem entender melhor como é que as coisas estão funcionando no Street Fighter 6 e é importante, eu acho isso, né? Até mesmo pra gente, tá? Porque a gente também não é expert, não. A gente tá aprendendo junto com todo mundo e tal. Eu, pelo menos, não tô tão acostumado, assim, com certas coisas do modo treino. Então, pra mim, vai facilitar demais pra poder ali, ter mais paciência até de pegar e entender como é que funciona e treinar melhor o personagem que eu quero jogar. E agora a gente quer saber a opinião de você aí. Querido inscrito que tá assistindo aí agora O que, que vocês acharam, mano, de tudo isso Que a gente trouxe aqui sobre o modo treino Como eles estão fazendo esse treinamento Pra nós, e se vocês gostaram, mano Dessa ideia, dessas possibilidades aqui E tudo mais, se vai facilitar pra vocês Se vocês acham que isso vai facilitar pra vocês aí também, né A gente vai adorar ver os comentários De todos aí, pessoal, e novamente Não se esqueçam aí de deixar aquele likezão Se inscrever no canal, e ativar o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos Vamos ficando por aqui, um beijo Pra todo mundo aí, até mais é...